Oi! Intervenção no filtro de águas cinzas e as narrativas que a gente inventa para justificar os erros cometidos. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, desde já muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Se não for inscrito, se inscreve, né? compartilha com os amigos, se curtir vai ser legal. Estou trazendo um pedacinho do vídeo, do último vídeo, o um pedacinho final. Porque ali naquele momento eu começo a perceber, meio a contra gosto e ainda não entendendo direito, que as soluções que eu estava criando para resolver o problema do odor estavam completamente erradas. <risos> e eu não estava entendendo o porquê. Mas aí, legal, porque nós vamos trazer aqui a ideia do pensamento científico, da metodologia científica. Como é que funciona a metodologia científica? A gente observa a realidade, a gente observa a natureza, a gente observa o cotidiano e a partir daí cria teorias para explicar como é que as coisas estão funcionando. Então, no caso do, do filtro, o que é que eu tinha de acerto ali? Eu sei que a água ou o efluente passando abaixo da superfície evita ou elimina é, odores, odores desagradáveis. Isso estava correto. Outra coisa correta que eu estava é, começando a perceber é que o aumento de, de areia né, e, e por baixo o solo, eu acabo não falando isso, é, o, o aumento da areia aumenta também a pressão desse substrato em cima do filtro e, portanto, a resistência da água que tem que romper esse substrato. E por conseguinte, ela acaba achando um outro lugar para sair. Então, isso estava certo também, mas eu ainda não tinha entendido esse processo. Onde é que estava o erro que eu não queria enxergar? Foram alguns. Se o efluente está na superfície, o sistema não está trabalhando bem. Ele está trabalhando de maneira ruim. Não é para estar tá na superfície. Se ele está na superfície, algum problema está acontecendo. E eu insistindo em achar que o problema estava naquela camada superficial ali que eu tinha que aumentar. Nada disso. E eu estava achando isso e estava achando que o ladrão, por onde estava saindo a água, que não era para sair, que eu resolveria o problema jogando as coisas para debaixo do tapete. A gente faz muito disso no cotidiano. E aí, como é que eu resolveria isso? Colocando um cano um pouco maior no ladrão, de maneira que a água não saísse pelo ladrão. Invenção. Narrativa tola que eu estava usando para encobrir o erro que eu estava cometendo e que eu não queria enxergar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 como é que fica isso? Olha, uma quantidade boa de água saindo por aqui. E um pouco de água. Vamos ver se a gente consegue pegar. Sim. Aqui. E a água, depois de passar pelo segundo filtro, ela vai descer para o brejinho ali embaixo. Legal? Tudo funcionando bem. Só a água que voltou a ficar acima da superfície. Como o ambiente ficou com muita água, a minhoca que respira pela pele foi obrigada a vir até a superfície. Ainda não está funcionando do jeito que eu, que eu quero. Então eu vou pensar em alguma coisa. Coloquei um ladrão maior para ver até onde está vindo o nível da água. Mas eu, eu já estou vendo que ela está fazendo... Talvez o bidim que eu tenha colocado embaixo seja o responsável direto pelo impedimento do, do fluxo mais livre da água. Vou pensar a respeito. Então, olha só, muitas vezes a gente cria expectativas, ou ou, ou cria uma solução, ou cria uma uma teoria de como é que a realidade funciona, ou que o mundo deveria ser, e essa narrativa é só sai para a gente mesmo. Vale para relacionamentos, vale para o cotidiano nosso, vale para a ciência, Vale para sistema de saneamento. Isso é muito legal, isso eu amo fazer aqui em casa. Né? Eu, eu vou vendo as coisas que funcionam, vou vendo o que não funciona, né? vou matutando em cima disso, vou teorizando as coisas, vou buscando informações na literatura, volto, é, refaço as coisas, por que funciona, por que não está funcionando, o que está acontecendo. Porque mais do que ficar criando narrativas, né? Que são é um auto-engano, no final das contas, vale para a política também, vale para a economia. Né? É, mais do que ficar criando narrativas, a, a gente tem que aprender a fazer um diagnóstico mais apurado da realidade. Então, o diagnóstico que eu estava fazendo lá no, no sistema estava errado. Com o diagnóstico equivocado, eu juntei um monte de trabalho mental, de planejamento, de recursos, de material, refiz o sistema, mas aí acabei investindo grana, tempo, neurônios, em cima de um negócio cujo diagnóstico estava equivocado, e se o diagnóstico estava equivocado, a solução que eu estava buscando, ela não vai se apresentar, como não se apresentou, deu errado. E aí o que é preciso? Mais um tempo para refazer o diagnóstico, entender ao certo o que estava acontecendo, né? para começar a pensar outra vez, então é desfazer aquilo que estava feito para fazer outra vez para tentar resolver. Isso nós vamos ver no outro vídeo. Esse vídeo aqui vai ser por conta da gente entender esse processo todo de transição. Então ó, eu pensei um negócio, diagnostiquei um negócio, o diagnóstico estava errado, fiz um monte de, fiz algumas intervenções que não funcionaram. E aí a realidade se impôs dizendo... Fio, não funciona! <risos> tem que ser diferente. Está errado o trem. E aí eu, eu fico refletindo comigo mesmo, né? Quantas vezes na minha vida eu não insisti em velhos padrões, em velhos erros... E aí a coisa nunca funciona. Porque está errado de início. Logo, tem que parar um pouco, assumir que está errado. E a partir do momento que assumiu que está errado fazer diferente. Esse vídeo é legal porque ele conta cada uma dessas etapas né, do, do processo interno de perceber o erro e buscar uma outra solução. Vamos dar uma olhada. Oi, mesmo com a garganta um pouco ruim, o espertão aqui achou que aumentando essa altura e colocando areia por aqui. Ia resolver o problema do cheiro, né? Ah, esperto demais, dancei, olha o efluente saindo dali, não resolveu. E aí matutando, por que, que não resolveu? Porque a areia aqui fica impedindo o fluxo da, do efluente. Então, na hora que o efluente tenta subir, ele encontra a resistência de, da areia. Ele vai procurar algum lugar que tem menos resistência para ele sair. E lógico, ele encontra, olha, aqui do lado do, da tubulação, por onde desce o efluente, lá para o fundo, aqui do lado, ali embaixo, tem o bidim. E entre o bidim e o, o tubo, fica um, um lugar de menos resistência. Logo, o efluente sobe aqui pelo lado. Então, aquilo que a gente estava pensando que fosse resolver, acaba não resolvendo, o efluente vem aqui por cima, Olha como está mais escuro em relação à areia aqui ao lado. Então, como é que a gente pode resolver isso ou que a gente vai tentar resolver isso? E já conto que hoje a gente vai ter ajuda. Nós vamos tirar essa areia daqui e no lugar de areia nós vamos colocar a brita. Então, de maneira que lá no final, o que a gente espera, a água está saindo por aqui, então é nesse nível que ela vai estar. Tá não tem areia para dificultar vamos colocar só a brita então o efluente vai poder passar por aqui, vai poder passar pela brita e aí ele deve ficar mais ou menos né, nessa profundidade aqui a gente vai retirar as plantas se for necessário e recoloca as plantas como a gente já fez de outra, de outra vez vamos ter ajuda Dessas duas moças aqui, aqui do nosso lado esquerdo, a Ariane, que é administradora. Então ela não vai botar a mão na massa, mas ela vai filmar né? e, e vai sorrir para gente de vez em quando. E aqui a Thais, que é engenheira sanitarista e olha que legal, de repente recebo aqui em casa uma engenheira sanitarista que gosta de mexer com esgoto e por conta disso trouxe a luvinha né? preparado e aí eu com a Thaís, vamos mexer nesse nesse enrosco aqui para ver se dá certo dessa vez tá, então é isso muito agradecido por estarem acompanhando o canal a gente vem crescendo devagarzinho, não tem pressa nenhuma porque são histórias que, que eu estou contando eventualmente pode servir para você né? e eu acabo juntando um monte de coisa, estou falando de saneamento mas também estou falando de de filosofia, estou falando de espiritualidade, estou falando de ciência, de tecnologia, estou falando de tudo junto ao mesmo tempo, e são coisas de minha vivência pessoal. E isso pode, né? para algumas pessoas pode servir, para outras não, está é, tá tudo tranquilo. Né? O legal é que eu estou compartilhando e talvez você não precise passar pelos mesmos erros e equívocos para conseguir fazer a coisa legal. E daí vem até o convite. Né? Se quiser aprender com os meus erros, vem participar dos cursos da, das oficinas, das coisas que a gente está fazendo por aqui. A gente está no Airbnb né? e, e, e tem também, estou lançando alguns cursos que não estão no Airbnb e busco os vídeos aí que estão lá. Grande abraço e até a próxima!